Vou apresentar de vidro, observador, headstone, é, o ejetor, a tesoura, ovelha, carrinho com funil, funil e baú. Primeiro quebra o chão, um bloco no chão e coloque o observador. Põe daqui senão ele vai ficar pra cima e ele tem que ficar desse jeito. Depois, depois eu arrumo ali. Aí você vem aqui assim e coloca o ejetor. Aí você põe aqui dentro a tesoura. Eu vou pôr várias, só pra ficar por mais tempo. Aí depois você põe aqui em cima. O vidro e aqui assim que vai ficar aqui dentro vai ficar a ovelha que assim e aí pra pegar coletar a lã você vai vir aqui aí eu quebro mais Mas, na verdade eu precisava deixar um bloco ali então fica e isso Aí aqui assim, você vai pôr o baú. Espera aí, deixa eu pegar aqui de volta. Vai pôr o baú. Aí aqui atrás dele você vai pôr o funil. Desse jeito. Ah, e você vai precisar também de trilho. Eu esqueci que tava em inglês. Pode ser qualquer um vou pegar é esse daqui mesmo. Aí você põe aqui assim. E põe um carrinho com funil. Que aí ele... Quando... Quando ela comer a grama. Como que vai funcionando aqui? Na verdade, precisava ser um pra trás. Então ser aqui assim. O... O negócio. vem aqui. Põe aqui. Tira isso, isso e aí traz o baú pra... pra cá. E aí, quando cortar a lã, quando ela comer aqui assim, aí o observador vai detectar, você vai pôr uma redstone que você pegou, você vai pôr aqui assim atrás do, do observador. Atrás do, do, do dispenser na verdade E aí é praticamente isso Aí você só tem que pôr a ovelha Ali aí você tem que esperar ela comer essa grama que tá aqui E aí você pode pôr tipo várias assim do lado Você deixa assim um espaço pra eu conseguir pegar aí Aí você vem aqui pra me andar, põe um aqui Aí, a outra ovelha ficaria aqui desse lado, né? Seria... Peraí. Seria aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui. Aí, você viria aqui. E aí, aqui, assim, pra... Aqui, ó, Lu. viu o que ela comeu? Aí, como... aí já coisa aqui, ó. E aí, já, já usou ali a tesoura. E aí, você usa o... O, o funil pra ligar um ao outro. Deixa eu aqui de cima. Aí, você põe mais um aqui. Põe... Isso. Isso daqui. E aí, já pode pôr mais uma aqui. Você pode pôr ela aqui assim mesmo. Aí vem uma. E aí, você pode fazer, tipo, com as 16 cores que existem no Minecraft. Na... E aí, você vai sempre receber uma de cada, quando eu quebrar. Então, aqui, ó. Que... Ah, preciso pôr agora aqui assim. Precisa pôr o sistema, né? Aí vem aqui, coloca. Observador. Vem lá ele na frente e mira ali. Isso. Aí vem aqui e põe a tesoura. E aí, aqui assim, põe o bloco de volta. A redstone E aí você vai fazendo assim Eu não vou fazer todos Porque senão o vídeo vai ficar muito grande né? E aí tudo vai vir pra cá Quando Deixa eu fazer isso daqui só pra vocês verem E aí foi ali E aí tá aqui Facinho assim. E aí e é isso Obrigada por assistir Se inscrevam, deixem o like E ativem o sininho e escrevam sugestões nos comentários, se vocês tiverem alguma. Obrigada! Tchau!